<risos> Vamos voltar a pilantrar. Meu nome é Wesley Cipriano, sou de governador Valadares, tenho 35 anos e sou palhaço. Cara, eu não tinha nem ideia de que hoje eu seria palhaço. Eu sempre fui um moleque normal, como escola, família, né, ia pra escola, trabalhando, né, Atrás das gatinhas, namorada, né, querer vencer na vida, ter um bom emprego, né, fazer uma faculdade, Eu, todo mundo sonha, né, na vida e comigo não, era, não foi diferente, né, de todo mundo. Fui atrás de, de estudar, fui atrás de uma faculdade, mas chegou uma hora que isso foi, não, não tava, é, muito, tava muito me completando, não tava sendo feliz com aquilo, parecia que faltava alguma coisa. E... Numa fase da minha vida, eu fui no circo, né? Fui no circo e achei, fiquei encantado com tudo que eu vi no circo. Assim, já tinha ido no circo quando criança, sempre gostei de circo. E eu falei assim, rapaz, o que era isso pra mim. Aí eu conheci um cara de São Paulo que era malabarista. Aí eu fiz uma oficina de Malabares com ele. Isso há uns 10 anos atrás. Eu fiz oficina de Malabares com ele. Gostei, apaixonei e falou: eu quero isso que eu quero pra minha vida. Na época, eu tinha começado a fazer faculdade de administração, trabalhava no posto de gasolina já há bastante tempo, queria ser gerente do posto, né? entrei na faculdade para poder ser gerente. Aí me mandaram embora do posto, e eu fazendo faculdade. Aí né? então, eu falei, pô, caiu, caiu a banca para mim, eu querendo ser um gerente, crescer na vida profissionalmente, me mando embora, aí como que eu vou pagar a minha faculdade? Aí tranquei minha faculdade. Fiz um curso de informática, né, me formei como técnico de informática, mas pela concorrência, assim, muito grande na área da informática, acabei no, também não entrando nesse negócio. Aí conheci, nessa época, conheci um rapaz que trabalhava nesse... Fiz oficina com ele e me Aí ele voltou para São Paulo e eu fiquei sozinho na minha cidade, só eu. Um sonho, né, de montar um circo, de correr atrás, de ser palhaço ser malabarista. Aí comecei a viajar para alguns lugares, aprender... Né, com as pessoas de outros lugares, de oficina, conhecer pessoas de circo, como que é a vida de circo. Né, e foi assim que começou. E hoje, como palhaço, né, várias experiências, vários cursos. Hoje eu estudo numa escola de palhaço no Rio de Janeiro, a primeira escola de palhaço do Brasil, chama Eslipa, que é lá no Rio. E a caminhada está assim. E várias experiências no circo, engraçadas, boas, não. Estamos aí na luta não, tem uma experiência, eu tenho uma, uma coisa muito legal, é que apareceu um circo na minha cidade e todas as coisas que aparece um circo na minha cidade, eu vou logo para não poder ver eles montar a lona, conversar com as pessoas, e foi um circo lá que foi muito bacana, que eu quis trabalhar no circo. Eu falei assim, vou lá trabalhar, vou ver o que dá. Aí cheguei lá quando eles estavam montando, chamei o rapaz, pô, tem, tem como um jeito de trabalhar aí no circo e tal. Ele falou assim, tem rapaz, a gente contrata as pessoas para poder vender, pipoca, algodão doce, nem a aqui dentro. Vem aqui amanhã você pode trabalhar no espetáculo com vendendo as coisas. Aí no outro dia eu apareci lá para poder, né? Começar a trabalhar. Aí ele me deu uma roupa traçada, um chapéu tipo, de cinqueiro. Então, beca, vermelha, parecendo aqueles soldados é, ingleses? Soldado inglês, né? Parecendo aqueles soldados ingleses, tudo sério, chapéuzinho. E eu ia vender algodão doce. O rapaz ia colocando o algodão doce na máquina, lá tirando no palito, ia pinturando. E eu e o outro rapaz ia ficando no isopor, né? na bandeira do isopor, antes de começar o espetáculo. Quando a gente tava fincando, eu, o rapaz já fincou os deles e eu lá na dificuldade, que tinha um plástico, né, na dificuldade pra furar, aí ficava lá, custei furar e furei. Furei um, aí coloquei dois, três, começou a ventar, mas ventar muito, ventar, e meu chapéu já voou pra lá, e eu segurando a bandeira do algodão doce, começou a chover muito também, e você sabe, pô, água com algodão doce não combina, né? Aí eu montei meus algodão doce e veio o vento com chuva, molhou meus algodão doce tudo. Eu campandei lá, o um chapéuzinho todo molhado Eu entrei para dentro da lona começou Antes de começar o espetáculo a gente vende né Quando começa o espetáculo você para de vender Entrei para poder vender os algodão doce Não vendi nenhum algodão doce E o rapaz estava com medo e vendeu 25 por aí Algodão doce 3 reais Eu falei pro rapaz lá no final Pô cara, algodão doce muito caro Ninguém compra algodão doce aqui no circo não seus algodão doce molhou tudo eu falei, Mas uma tempestade dessa Deve jeito, aí eu falei, pô, me coloque para me vender amanhã é, pipoca, refrigerante, que vende mais. Eu falei, não, se você quiser algodão doce. Aí no outro dia eu fui lá para poder vender, é, eu falei que ele não queria vender algodão doce, ele não, me, não quis colocar para vender outra coisa, eu não vendi. A minha primeira experiência de trabalhar no circo foi assim. Os planos agora é de montar um circo. Né? A gente já tem é, espetáculos de rua, que eu costumo falar que é o circo Tomara que não chova. Porque por enquanto nós temos não temos lona. É, um palhaço, é uma dupla de dois palhaços, né? que é o palhaço E de Malabares de Valadares, que sou eu, e o palhaço graveto. Então a gente tem, a gente percorre as praças da cidade, algumas é, da, da cidade Valadares e algumas outras cidades, com esse espetáculo de variedade. Né? Dois palhaços que se encontram, um é malabarista e o outro quer ser malabarista. A gente se encontra e faz a confusão nas praças, pelas ruas. Né? A gente, né, o, o, o espetáculo, o principal motivo da gente estar tá ali na frente é o público. Né? Sem o público não existe palhaço. É o público que está lá, o público que alimenta, que nos alimenta. Né, o jogo de palhaço com o público é um ping-pong, você joga e o público te devolve. Palhaço, palhaço é coração, é né? sentimento, né? emoção. Tem um amigo meu que virou pra mim e falou que é palhaço. Ele falou pra mim que a verdadeira função do palhaço é fazer a pessoa rir. E eu fiquei pensando nisso porque eu já vi muitos palhaços que já me fez chorar. Tem palhaços que fazem de chorar, de emoção, fazendo um número simples. Tem um palhaço que faz um número simples de um pedaço de pão. Ele chega, senta, abre a lancheirinha dele, a merendeira dele, com aquele pedaço de pão ele emociona a gente. Então eu penso nisso. Se é a verdadeira função do palhaço se é só fazer rir, eu completo a frase dele que a, a função do palhaço é fazer o ser humano se emocionar, seja com riso, seja com choro, seja com aplauso, seja com suspiro. Então a função nossa palhaços é fazer vocês público emocionar. É, e nos emociona também através da troca. Você emociona, você joga pra mim e eu emociono. Tá vendo? E o palhaço é mesmo ladrão de mulher? O palhaço é ladrão de mulher. Cuidado, hein, com sua mulher aí. esse isso. <risos> <bom. risos> Ai, Valeu.